Saudações, delícias, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beluço que eu Nobre. Estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios Boom aqui com vocês. <risos> Exatamente, Alanios do Bumbum aqui comigo, porque nós temos que falar novamente de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Ed Boom tá soltando tudo, cara. O rapaz, ele tá parável nesses últimos dias aí com relação àquelas perguntas e respostas lá que ele solta no Twitter dele, deixa a galera perguntar, ele vai respondendo o pessoal e tudo. Algumas semanas atrás, o cara tava dando respostas enigmáticas para algumas coisas. Nessa última aqui, meus amigos, ele praticamente confirmou dois jogos que podem ser aí o próximo projeto grandioso da Netherrealms E a gente vai mostrar isso aqui pra vocês e comentar um pouquinho a respeito Porque, como a gente disse, o Boon agora parece que tá sem freio À medida que vai se aproximando algum tipo de anúncio, o cara vai soltando algumas informações a mais ali Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos E acessem também o nosso site, que é o .net, que tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês Pra vocês ficarem por dentro dentro das notícias críticas de filmes e análises de jogos também. Então vamos lá Lanios, vamos começar aqui, porque a gente separou alguns tweets bem legais pra galera conferir junto com a gente. Começando aqui pessoal, com alguns relacionados a jogos antigos e tem até mesmo sobre o filme de Mortal Kombat que o Ed Boon responde pro pessoal. Esse primeiro aqui ó, esse cara 2K Universe Guy, perguntou pra ele o seguinte, existe alguma chance de termos Mortal Kombat 4, a versão arcade original em um console algum dia, no caso Playstation 5 Xbox né que a tradução é pé da letra que ficou meio estranho mas existe alguma chance a gente ver nos consoles Playstation 5 Xbox? Bad boom, sucinto como sempre, veio aqui e respondeu, não é provável, mas eu adoraria fazer um Cut, um Director's Cut, que tivesse tudo o que nós queríamos. É um desejo do Boon trazer desses jogos antigos aqui, num pacotão de repente e tal, para consoles de nova geração, esses mais recentes e tudo. Que é uma ideia bastante interessante. E aí, Alanis, vamos só mais um aqui, pra gente poder ir comentando. Esse daqui é muito massa também. O Ronaldo Ramos perguntou pro Boon o seguinte que você, ou qualquer desenvolvedor da NetherRealm Studios em geral, não promoveu ações ao vivo, né? tinha essas coisas, do filme Mortal Kombat 2021 durante o seu lançamento. Algumas das ideias apresentadas no filme não foram bem recebidas pela equipe? Não chamaram vocês nem nada. Eu estou apenas genuinamente curioso. Agradecemos antecipadamente e continuem com o um bom trabalho. E aí o Ed Boon respondeu. Boa pergunta. Eu posso te dizer que eu, nós, estamos empolgados com o próximo filme. Cada interação do script é melhor que o anterior. Isso é uma coisa, que a gente tinha até feito um videozinho há <risos> um tempo atrás, que o Liu Stan disse que o Ed Boon está participando ativamente do próximo filme de Mortal Kombat, diferente do que aconteceu com o primeiro. E aqui ele já dá um vislumbre pra gente de que as cenas no script desse novo filme são melhores, pelo menos, do que o do primeiro. Eu não sei direito se ele quis dizer que cada script é o melhor que o outro, né? Ou seja, tá vindo várias versões e uma melhor que a outra. Ou se essas versões são melhores do que do filme anterior, ele não respondeu a pergunta do cara, né? Não, é. Obviamente que ele não vai responder, mano. <risos> Ele poderia simplesmente ter virado <risos> e falado ali, ó Eu não quis porque esse filme tava uma porcaria Eu não aprovei nada disso Mas a Warner quis fazer Então beleza, aí deu no que deu Agora eles <risos> me quiseram Então eu posso falar sobre esse novo, sabe? Porque tá muito melhor do que o primeiro Quando ele fala esse negócio aqui de cada iteração do script Tá melhor do que a outra Eu acredito que ele queira dizer que as cenas estão melhores Do que foi feito, do que foi apresentado no primeiro filme Principalmente eu acredito, cenas de luta Que é do primeiro filme A gente viu que muitas ali deixam a desejar pra caralho um monte de corte, né? Então, eu acredito que por Ed Boon tá participando ativamente da tá parada o negócio deve estar tá bem mais filé Aí, vamos lá, ó. Próximo tweet aqui pra gente poder comentar Agora, relacionado a perguntas de Injustice 3, por que não? Porque a galera tá curiosa com relação a esse jogo também Vamos ver Raven em Injustice 3? A Ravena, né? Ravena, é. E aí o Ed Boon responde sucinto, como sempre Se eu tiver algo a dizer sobre isso Sim. Aí vamos lá Vamos pro próximo Rapidinho aqui MK favorito em que você trabalhou Isso daqui é mais curiosidade Mas eu achei legal trazer Porque ele comenta aqui, mano ó, Os que ele mais curtiu trabalhar Foram Ultimate Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 9 X e 11 Basicamente o pacotão Do 1, 2 e 3 E todos os novos Foram os que ele mais curtiu trampar Ou seja a era 3D ali, meu amigo nossa senhora, o Ed Boon devia estar tá arrancando os cabelos que fatality do Quan Chi é esse que vocês estão pensando, meu Deus cara, não faz isso não sabe, aí veio o Deception ali depois veio a magueda, onde não tem fatality você pode criar o seu próprio fatality, ele falou ah, nem. tem um vídeo aí que ele fala do que ele do Quan Chi e que ele se arrependeu né, de ter deixado passar aquele fatality lá. fácil falar, né, que os que ele mais gostou foram os melhores, né, pelo menos do que eu entendi foram os que ele teve mais prazer em trabalhar, eu acho que ele Liberdade criativa nestes aqui Estavam melhores, por assim dizer Ele tava podendo dar mais pitaco, não sei Alguma coisa nesse é sentido, bem. e aí saíram As coisas do jeito que ele queria que saíssem E aí, vamos lá, pros próximos tweets aqui Que a gente ainda tem mais alguns bem interessantes pra Poder trazer para vocês, esse daqui Meu amigo, ó, você estará Na premiação dos videogames No The Game Awards, no caso, né pessoal, que acontece No dia 8 de dezembro aí, que nós estamos Ansiosos, inclusive, Ed Boon responde Eu estarei presente no show Mas não apresentando ele vai estar lá na plateia, né? Observando, vislumbrando tudo que vai ser apresentado lá e tudo mais. Isso quer dizer que não vai ter nenhum jogo da NetherRealm? Não. Porque tem vários World Premiers que acontecem lá durante a TGA, né, Alanis? Então, assim, ele pode não subir no palco pra poder dar um prêmio pra algum jogo e fazer aquela jogadinha que eles fizeram lá no Mortal Kombat 11 quando ele foi anunciado. Mas isso uhum. não quer dizer que não tenhamos alguma coisa da The Realm lá presente, entendeu? Aquela do Mortal Kombat 11 foi um negócio espetacular, cara. Foi épico. Nossa, foi incrível. aquele. É naturalmente que se eles fizerem de novo, perde a magia, né? Tem que ser uma coisa diferente, pegando todo mundo de surpresa. E o próximo tweet aqui, Alanis, já tá finalizando já. Pessoal, Esse daqui também é uma pergunta bem interessante Que fizeram pra ele ó. O próximo jogo, aqui tá um negócio dos 8 dólares É porque o Ed Boon tá zoando, mano, aqui, ó Perguntem-me coisas. 8 dólares por pergunta. Coisa <risos> zoando o negócio lá do Elon Musk no Twitter e tal. O próximo jogo será apenas da geração atual? Xbox Series X, S e Playstation 5 e, obviamente, os PCs? O Ed Boon, daquele jeitão, responde. Não posso falar. Não posso dizer nada sobre isso. E aí, já vamos emendar aqui a pergunta que todo mundo quer saber, que todo mundo quer ver, que a gente já mencionou no início do vídeo, que é a famigerada pergunta relacionada ao próximo jogo, Alanios. ó. Dica para o próximo jogo? E antes de eu mostrar a resposta, vocês lembram que algumas semanas atrás, o nosso querido Ed Boon, ele vinha respondendo essas perguntas aqui com "Não posso falar, se eu falar eu tô morto. Eu não posso dizer nada sobre isso. Vocês vão saber no futuro próximo, ou vão saber mais lá para frente, alguma coisa assim?". Pois é. Várias semanas, cara, que ele mandou esse ask me stuff aqui, ele respondeu dessa forma. Só que dessa vez, ele foi muito direto com o cara e simplesmente lascou, Alanis, ó. Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, sem mais. Sem jogo novo, igual a gente estava especulando em algumas pessoas, com relação a Netherrealm, tá fazendo uma nova IP. Não, o Ed Boon ele falou com todas as letras. Vai ser Injustice 3 ou Mortal Kombat 12. É um desses dois aqui e agora a gente vai ter que esperar para poder saber qual será, Alanius. Sinceramente, em cima do que ele falou, que o próximo jogo não tem nada... Relacionado... A gente até estava comentando em off sobre isso, né? Aos 30 anos de Mortal. Eu acredito, então, que o próximo possa ser em dia C3 para E aí, continua intercalando o jeito que tem feito até então. Mas, pode ser também que ele tava falando que o Mortal Kombat 12 não tem nada a ver com o aniversário de Mortal Kombat de 30 anos. Pode ser que eles estejam preparando algo à parte... Mortal Kombat para os 30 anos. Não necessariamente é. que o próximo jogo vai ser uma comemoração disso, porque isso aqui já seria um processo comum deles, vamos dizer. E aí, nesse sentido, poderia ser uma dica também de que Mortal 12, agora não tem como evitar isso, né? Viria no próximo ano aí e tal, fora dessas, dessas comemorações, né? É, a parada é o seguinte, mano. Isso daqui, pra mim, a gente sempre leva pro lado que o Ed Boon pode estar tá dando uma trollada, alguma coisa do gênero. Mas, cara, da forma como ele respondeu aqui, esse cara, não tem como. Como isso aqui é ser trollagem? Porque ele respondeu muito diretamente. Se ele fosse dar uma brincada com alguma coisa, ele tinha falado de uma outra forma. Pelo menos ao meu ver. Mas o que o Alanis falou faz sentido. A gente não pode descartar a possibilidade do Injustice 3 também. Embora a gente queira muito que o Mortal Kombat 12 venha. Porque eles têm feito muita coisa de Mortal Kombat nesses últimos dias. né? A gente tem visto aí nas últimas semanas, meses e tal. Anúncio de Mortal Kombat on Slot. Anúncio de card game do jogo que nós fizemos vídeo aqui também. Entre outras coisas aí. E além de que... Nós tivemos vários rumores várias conversas de que insiders ali muito conhecidos né que conhecem pessoas desse dessa indústria falaram que eles estariam focando em um Mortal Kombat agora por isso que tá demorando um pouco mais para esse anúncio acontecer ju justamente por conta daquela fusão da Warner Bros Discovery lá que rolou e aí eles estão focando num jogo que tem mais rentabilidade para eles tem tudo isso em voga ali para a gente poder considerar. Mas não dá, definitivamente, para gente descartar o um Injustice 3. O Injustice, ele sempre apareceu como um testing ground, né? Tipo, lá, eles pensam em alguma coisa nova, quer saber se vai dar certo, eles colocam no Injustice e depois implementam no Mortal. Sempre foi assim. Interação de cenário no Injustice e depois implementaram no Mortal 10, né? Então, tem essas coisinhas ali. O que que eu acredito? Pelo tempo que tá demorando, na minha visão, há uma possibilidade deles terem reinventado alguma coisa. Você não demora um tempo desse para preparar um jogo quando você reutiliza utiliza Assets igual eles têm feito até então é, você demora esse tempo quando você precisa fazer coisa do zero e utilizar a engine nova também né mano é nesse sentido você falou da engine nova né então saiu Aí Unreal 5, vai ver que eles tinham feito um negócio ali na 4 E aí com o lançamento da 5 eles fizeram igual a galera da Bandai Namco Studios, né? Que foram transportando aos poucos as coisas do, do, do Tekken 8 lá que tava no, no Unreal 4 pra 5 Agora, se vier o Mortal 12 completamente novo e tal também eu tô, eu tô jogando qualquer coisa que eles mandavam É isso daí, meus amigos E agora nós queremos saber de você, querido espectador que tá assistindo agora O que vocês acham de tudo isso que foi mostrado aqui nesses tweets do Ed as respostas dele aqui com relação a jogos antigos vindo num pacote pra nova geração, com relação à presença dele no The Game Awards, com relação a essa resposta aqui, falando que é Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, sem mais. A gente quer muito ver aí agora os comentários de vocês, a opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e!